o programa Empresários em Destaque, dessa terça-feira, irá conversar sobre os reflexos da arte no ambiente de trabalho. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto, professor e empresário, valcirlei Siqueira, quem desde já quero dar aqui as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, professor, ao nosso programa Empresários em Destaque. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Imagina, alegria toda valeu, nossa. Valeu. Eu queria começar essa nossa conversa baseando, inclusive, no título do nosso, da nossa matéria do portal SB Notícias, que estabelecia essa relação da arte no ambiente de trabalho. Aí eu queria saber como a arte pode influenciar nesse contexto. Ótimo, vamos lá, então. A arte, de certa forma, ela influencia em todos os contextos que o ser humano está inserido. Né? Todos, todos no ambiente é, de uma empresa é fundamental que a que, que, o, que o gestor tenha isso em mente porque desde uma organização mais simples de uma sala de trabalho né da cor que coloca naquela parede vamos pensar na sala de reunião da empresa né Sim. vamos focar assim nesse ambiente depois pode sair até para o jardim né da, de uma Grande empresa, assim. Mas essa sala de reunião, a forma que estão tá os móveis, as cores da, da parede, os quadros, né? se tem, que tipo de quadro que tem, que tipo de desenho. Né? Então, tudo tem que ser pensado na, na objetividade desse gestor, né? desse empresário. Porque ele tem que criar um ambiente propício para os seus funcionários para que ele produza, para que tenha criatividade, expressividade, né? e não aquele ambiente pesado, aquele ambiente carregado. Então, a arte ela é, ela é fundamental é, nesse, nesse pensar, assim, nessa forma de, de organizar. É, é, o gestor vai pensar na, na produtividade da sua equipe, né? na produtividade. Então, ele pensa em formas artísticas desse ambiente para que as pessoas sintam-se bem. Professor, é, aproveitando a sua linha de pensamento, é, você defende, então, a ideia que a arte, ela contribui. Porém, quando eu estou num ambiente que não existe a presença artística, e seja lá das mais variadas modalidades, Isso. também ela pode prejudicar em quais aspectos? Exato. Quando um ambiente ele é cor branca, uma mesa que não corresponde a nada... Tudo muito de qualquer jeito, muito largado, não é pensado, não é, é... Com certeza se torna um ambiente mais frio, se torna um ambiente improdutivo. Você não tem assim... Por exemplo, você não tem uma planta, não tem nada, nenhum... Nada, sabe? Naquela sala de reunião. Estou focando isso aí, mas você pode puxar Sim. outros ambientes, tá? Mas eu fico um ambiente frio. Né? A tendência daquele ser humano, daquela, daquela equipe né? que esse gestor vai gerenciar a tendência é ser mais fria, menos produtiva, porque não tem nada. Imagine uma sala branca, uma mesa, lá aqui num, uma mesa de vidro. Né? Então, a, a ideia é que a produtividade abaixe. Né? Que ela caia, né? Que ela caia. Aliás, eu quero aproveitar, você que nos acompanha, se quiser, enquanto durar essa transmissão, quiser enviar uma pergunta ou um comentário aqui para o nosso convidado, fique absolutamente à vontade. Nesse, nesse, seguindo nessa linha, eu, eu queria muito é, compreender, professor, uh, no seu ponto de vista, como valores de uma empresa podem ser transmitidos a partir das suas manifestações artísticas Isso, é. diretas ou até mesmo indiretas na, na construção, de repente, é, de uma logomarca, enfim, ó, algo nesse sentido. É Quando esse gestor, esse empreendedor tem essa característica né? então ele vai pensar desde a logomarca dele, da sua empresa Característica de valorizar a arte Valorizar a arte, isso mesmo Então ele pensa desde o logo, desde a marca até os, quem ele vai apoiar artisticamente na sua cidade ou no seu estado e no seu país Então esse gestor tem essa preocupação, então ele joga uma ele, ele vai trabalhar essa logomarca Trabalhar a logomarca já é uma, uma forma artística, né? porque arte não é só um quadro na parede. Às vezes as pessoas assim, acham não, arte é o quê? um quadro na parede, é uma escultura, não é. Né? Um logo já é uma forma artística. E, e, e, e, e completando isso, quem essa empresa vai apoiar? Quais são os grupos de teatro? A Lei, o né? Ruanê, inclusive. lei Rouanet, inclusive. A Lei exatamente. Então, assim, qual, qual a exposição de quadro do, do museu da sua cidade essa, essa empresa apoia. Né? Então, é, é, sempre quando tem a, os, os grandes eventos assim, né? você sempre vai ver embaixo os apoiadores. Sim. Né? Essas empresas que estão apoiando aquele grupo de teatro, a, a música, né? teatro, música, dança, né? artes visuais, a exposição de desenho, de pintura, é a, a Bienal de São Paulo. Né? Então, a empresa que tem essa preocupação né? cultural... Porque nós já estamos falando de cultura, né? não só de arte, sim, simplesmente sim. assim. Mas tem essa preocupação cultural, ela vai procurar esses artistas e vai apoiar. Agora, uma coisa que eu acho interessante é entender como existe ou pode existir a relação entre a produtividade do colaborador quando ele mantém uma relação com a arte. Como é que você consegue estabelecer esse vínculo? Então, como que uma pessoa produz mais ou produz menos referente ao ambiente? Né? A partir do momento que esse ambiente é pensado para ele, para esse grupo. Então, tá. o gestor, ó, um gestor ele não tem a, ó, vamos pensar assim, um gestor, uma empresa, ele não tem a sala dele, Sim. toda organizada, bonita, ele não põe o que ele quer, aquela Exatamente. coisa toda. Diz, para na verdade traduzir as características, é, as, as próprias concepções. Isso, né? Ele tem uma equipe de trabalho Eu estou ainda na ideia da sala de reunião Sim né? Mas, poxa vida Por que, que a sala dele artisticamente é toda né, organizada Tem aquele quadro E a sala de reunião é uma parede branca né? Então a produtividade é relacionada Quando ele pensa para eles Para esse grupo né? Então ele pensa Então ele fala Poxa, tal, tal a colaboradora gosta de, de Monet de repente, tem Sim. alguém que gosta de Monet. Ele vai lá e pega um quadro do Monet. Põe lá. Pô, a pessoa vai olhar o quadro. Nossa, o quadro do Monet aqui, né? Que bacana. Um outro colaborador gosta de, de, de tom de azul. Ele gosta de azul. Ele observa que ele está sempre com roupa azul, né então a cor. Ele vai lá e pinta, de repente, uma parede de azul. Você, você entende? Então, isso, a arte ela sempre vai cativar. Ela sempre vai envolver as pessoas. Então, a produtividade... Está relacionado nisso, assim, a pessoa se sente bem, entendendo? Porque se você não se sente bem no seu espaço, você não vai produzir. É, você vai produzir aquilo que é para ser produzido, Sim. sabe? Aquilo que é para ser produzido, mas você não vai além. Porque está muito ligado ao emocional, né? emocional do ser humano, de cada um. Então, é, não adianta você ficar gritando na orelha dos seus colaboradores, produz, produz, produz, produz. Se você não dá elementos, você não dá alimento, alimento. Acho que talvez essa seja uma questão. Você dá alimento, você alimentar sua equipe. E alimentar, no caso nosso aqui, estamos falando da arte, né? Sim. Então sim. você alimentar através da arte, da cultura. Pô, a empresa dá ingresso para um, uma peça de teatro. Pô, chegar para os colaboradores, ó, vocês têm. Né? E você alimentar a alma deles, sabe? Pô, ganhei dois ingressos, vou lá com a minha esposa, assistir Fernanda Montenegro lá. Pô, o cara volta na segunda-feira a mil, cara. O cara Compartilhando a mil, né? mil. experiência de ter visto e ouvido e aprendido com o Fernando Montenegro. Exatamente. Então, pô, a produtividade dele vai a mil. O, o gestor lá, o, o, o empresário, não vai precisar nem falar nada pra ele, cara. Você entende? Ele então, já ele... vai, na verdade, defender de forma natural a empresa, né? De forma natural. Quero aqui registrar a audiência do João Simões que nos acompanha. Um abraço pra você, João. What? Bom dia, João. Um abraço, parceiro. Deixa eu te fazer uma pergunta, seguindo um pouco nessa relação da emoção, relacionando ela com tonalidades, com uma tabela cromática. É, no seu entendimento como artista, como professor de artes, como é que ela pode influenciar positivamente ou às vezes até negativamente? Eu não sei como é que isso funciona. Então, as cores, elas ela influencia direto o ser humano. Mesmo que você acha que não, não esteja influenciando, sim. esse branco, esse preto, esse verde que nós estamos aqui, influencia. Né? É, ah, mas eu não paro para pensar nessa, nessa coisa de, de, de cor, de ambiente. Mas influencia sim. E cada cor tem as suas vibrações. E eu não vou entrar em uma questão esotérica aqui, nada sim. disso, né? Porque não, não é o foco aqui. Mas as vibrações tonais, que a gente chama, né, é, é, vai influenciar a emoção de quem está naquele ambiente. Então, influencia a emoção. É a primeira coisa. Então, quando você entra num ambiente com um azul claro, um verdinho... Por exemplo, eu vi um post de uma médica de São Paulo, uma doutora, rapaz, ela, é, ela é doutora da USP. É? Sim. E ela tem, ela colocou três só para Explicar essa coisa de, to, de cor que você perguntou. Ela fez a postagem dela lá no Instagram, três é, Avental, três aquele que médico usa, um amarelo, um azul e um verdinho. E ela perguntando qual seu filho gostaria, com qual, então não vou lembrar o nome, vou falar de Avental, tá? Mas não é, né? Aquele que médico usa. Ela falou assim: por qual o seu filho gostaria de ser atendido? Pelo verde, pelo amarelo e pelo azul. E aí depois ela escreve um texto, cara falando do branco, para tirar o branco, para tirar essa, essa carga, essa carga que, que, que o branco do hospital, essa coisa, já carrega. Né? Sim. Porque você vê assim, é claro que o branco simboliza né, a saúde, simboliza a paz, simboliza o médico, o médico gosta de andar de branco, quando ele vai, ele está com aquela roupa branca. Então. Mas ela estava questionando justamente isso, a cor. Né? Então, qual o seu filho gostaria de ser? Ela é pediatra, Sim. professora da USP. Então, pô, vai atender de, de amarelinho, de azulzinho, claro. Então, o ambiente, você, você muda. Você quer um ambiente mais, pá, mais garra, mais, sim, mais... Bota um azulzão, um azulzão escuro. Ou, sabe, aquele ambiente mais, mais para a galera uh, gritar. Então, você joga um azulzão. Né? Você quer influenciar na, na alimentação? Vermelho e amarelo. Né? Então, você influencia... O cara comer, né? No entanto que você vê um monte de coisa, é vermelho, né? Sim, laranja. Joga, laranja, né? Então, você vai jogando essas coisas aí, né? Agora, o branco, o branco é neutro. O branco não vai causar nada. O branco é aquela falta, né? Falta de alguma coisa, né? Então, o branco, assim, estou pensando no ambiente, tá? Sim, sim, sim, sim, sim. sim, sim. Então, você, você põe um branco, parece que falta, né? Parece que... Ô, professor, agora, é, falando em pluralidade... Queria entender, no seu ponto de vista, como a arte ela pode estimular esse conceito, o conceito da pluralidade e, a partir dela, claro, né? estimular o diálogo. É, a pluralidade sempre são as diversas culturas, né? Sim. Então, a gente tem dentro da nossa cidade a, a pluralidade, a gente tem no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo com a ideia da globalização a tendência é ir perdendo né a coisa vai se vai uma cultura vai entrando na outra e vai vai vai acontecendo isso aí mas quando você leva né uma foto eu vou pegar a ideia né que nós já debatemos mas se você pega uma foto de uma certa cultura e leva para outra cultura para um outro meio um outro grupo a ideia é que você desperte a visão de mundo. A ideia é que essa... essa eu não estou falando aluno ou adulto, eu estou falando assim, dois grupos. Sim. Dois grupos culturais distintos. Quando você pega uma, uma, uma foto, né, uma imagem de um grupo e leva para o outro, só de você levar, você já está desenvolvendo a visão de mundo. Né? Isso tem a, a... ampliação de consciência. ampliação de consciência. Isso tem nas teorias. Né? Esse é um ponto. Só que aí você tem o um segundo ponto, que é a reflexão. É quando você provoca aquela cultura a conhecer a outra cultura. Né? Então, você tem, você tem as, as, a, essa pluralidade, ela tem que ser conhecida e respeitada. Né? Porque você só respeita quando você conhece. Quando você conhece e reconhece, né? E reconhece, é. Porque, senão, no, primeiro você não vai conhecer se você não tiver acesso. Sim. né? A uma foto, a um vídeo ou aí a fazer uma expedição, né? Aí esse lugar e vivenciar de fato. Então aí você precisa conhecer. E depois você se você tem que ser, você tem que ser cutucado. Sim. Cutucado a pensar, a refletir, a entender a cultura do outro, né? E aí entendendo você consegue respeitar, consegue reconhecer, valorizar, né? Que é o que a gente acaba vendo que não é essa valorização de de culturas assim, porque não existe melhor ou pior. Existe né? o diferente. Existe, existe o diferente, é. porque é, você vê muito na, na mídia né é, textos bem equivocados, né esse é melhor que aquele, né esse grupo, aquela coisa toda, mas não existe isso. Na verdade, a gente tem que olhar para a população mundial, né das culturas de forma igual. Os artistas, o, o, o, o, o Picasso já era o Picasso, em 1910, quando ele foi buscar a inspiração nas máscaras africanas, e ele leva para Espanha e para França aquele desenho das máscaras africanas, né? Que é aquele aquele aquele aquela, aquele tipo de cabeça. Claro que ele ele não ia pintar uma máscara africana de fato Sim. na tela dele, mas ele leva toda a referência. Então o que que ele fez? Ele fez ele valorizou aquela cultura, né? Então, ele buscou referência, então ele valorizou. Então, é isso que a gente precisa ter mais. Claro. Então, não existe melhor ou pior, mas precisa existir assim, conhecer, valorizar, reconhecer, né? Essa pluralidade uhum. cultural, que é importante. Importante, Maravilha. importante. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, nós voltamos aqui a conversar com o professor sobre as ações artísticas e os seus reflexos no mundo do trabalho. Um minutinho só e nós já estamos de volta.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 Voltamos a apresentar Empresários em Destaque Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque que nessa terça-feira discute a arte no ambiente de trabalho quem está aqui comigo conversando, discutindo e debatendo esse assunto professor Valser Siqueira Eu gostaria, professor, de é, conectar algumas ideias relacionadas ao primeiro bloco ao conceito da arte terapia redução do estresse em razão da da inserção né dos elementos artísticos no mundo corporativo mundo no corpo... ambiente de trabalho legal então vamos lá é, às vezes você escuta o pessoal falando assim né tô estressado tô cansado do meu trabalho né eu vou lá na empresa né eu tô falando aqui de forma ampla também Sim. não generalizando cada cada nível da empresa né mas às vezes você escuta isso, né? Pô, oh, tô cansado. Aí você vê assim, pô, vou fazer uma caminhada, né? Vou fazer isso, né? Da parte física, né? Da parte artística, a gente chama de arte-terapia. Sim. O que, que é arte-terapia? É através da arte, você produzir, você produz, né? Você tem ali um objeto artístico, só que com foco terapêutico. Tá. Qual que é esse foco? Esse foco é tirar esse estresse. Tirar essa melancolia, essa tristeza, essa coisa de não querer trabalhar, trabalhar. Né? Você, ah, eu não quero ir lá, estou cansado, não aguento mais olhar para a cara da minha equipe. Sim. Sabe, essa esse, esse estafa. Né? E claro que se você está nesse período de estafa, sua produtividade na empresa reduz muito. Né? Então a arte ela tem mecanismos para desenvolver essa, essa, esse extravasar. Sim. Mas não é só você chegar e pintar qualquer coisa, desenhar qualquer coisa. Você tem um projeto, é. né? Você tem um projeto. Então é, é, você tem que buscar profissionais né, que trabalham com isso: psicólogos, artes, terapeutas. Né, você tem que buscar profissionais para desenvolver esse trabalho. E aí você consegue, você consegue é, é, se respirar. Porque parece que não, mas você fica sufocado a sensação do, do, do colaborador da empresa é como se eu tivesse sufocado, né? E, e, sim. E aí e aí o gestor, ele tem que ter esse olhar, né? E fala assim, porra, terapia, o que, que é esse negócio aqui? E de repente, olha só. E ela pode trazer sim. lucro, né? Traz lucro. Porque já teve situações de, eu, por exemplo, eu vou lá e aplico uma, com argila. Vou ser bem breve aqui, mas bem hum. rapidinho. Eu vou lá com, com argila, com aquela massa de barro, né? E é um momento de, de, de lazer, tá? a, equipe, a equipe colaborativa, e aí nós vamos amassar o barro para desestressar. Né? Para desestressar. É meia hora. Você amassou, você desestressou, você deu aquela relaxada. Então não é um processo que você vai. Um processo terapêutico, de análise, aquela coisa toda. Na verdade é muito mais simples. Só que não é você catar e fazer de qualquer jeito. Não é também assim, ela faz de qualquer jeito. Mas assim, a arte, por que, que a arte contribui para isso? Porque a arte fala da alma. Sim. Sempre a arte vai falar da alma, vai falar do sentimento. E aí, professor, a arte também tem relação direta com a espiritualidade, né? Tem. Muito, muito, né? Na verdade, sem falar de religião, né? Sim. Por isso que você usou a palavra espiritualidade. Porque a arte, ela está ela tá no, no que é mais no que é mais singular de um ser. Está na essência humana. Na essência humana, né? É, é, para para pensar, a gente tem as pinturas rupestres, né? Sim. É a primeira manifestação do homem na Terra, cara. É o primeiro registro. Você pode ter a música, a escrita, veio depois de muitos anos. A fala, o verbo, também veio, porque a gente sabe que primeiro era sons. Então, vem muito. então, o primeiro registro, o primitivo, a essência. É, é... Ô, professor, eu quero aproveitar essa linha de raciocínio, não perder essa ideia de a manifestação artística, ela traz na sua manifestação uma série de valores, né? E aí, quais são esses? Poxa vida, aí é... É mais um programa. É... <risos> Galera, valores é... Tudo que vocês conseguirem assim, pensar que vai contribuir para vocês é, é, é para se tornar um ser humano. Assim, bem resumidamente, para se tornar um ser humano melhor, né? para você ser uma pessoa melhor. Então, a, a, a, a, a, o fazer artístico, aí a gente já está assim, ó, o fazer e o apreciar. Né? Porque tem pessoas que não apreciam e não fazem. Né? É, é, o, o, então, quando você aprecia, você faz... É, você agrega valores, meu, aí você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa de bem com a vida, uma pessoa que sabe é, é contornar situações, sabe? Poxa, no meu serviço hoje... Tá? Não, mas você consegue contornar, você consegue perceber, cara. Você percebeu o outro. É, você entende? Eu acho que a sua fala, ela traz um elemento riquíssimo uhum. e eu quero fazer essa pergunta. A arte, no ambiente de trabalho, no seu entendimento baseado na sua experiência, humaniza as relações muito. De trabalho, inclusive. De trabalho, de trabalho. De trabalho, humaniza. Não tem, não tem como não aproximar o, o, o, as sujeitos pessoas. Sujeitos de sujeitos, né? Não tem como. Pode ser que um ali não vá com a força do outro, né? Como dizem. Uhum. Não gosta de saúde, só usa amarelo, eu não gosto. Não, não. não adianta, aproxima, cara. Aproxima, cria relações. sabe Aproxima na hora do refeitório, né? Então, a, a, ela vai aproximar, mas você tem que... O gestor né? Sim. O gestor ele tem que criar situações para isso, tá? Não adianta ser jogado, né? Mas, ó, valores totalmente, cara, é um programa só para falar de valores, né? Até fico Sim. emocionado aqui. Que legal. Porque é isso mesmo, cara. E aproximar, aproximar, aproximar mesmo. E, e, e assim, ó, Junque, poxa, você se torna uma pessoa melhor, cara. E a espiritualidade, olha quanta coisa, né? valores, Sim. aproximação, isso tudo tá ligado. Tudo tá ligado, cara, porque quando você tá com o seu espiritual alinhado, hum. pô, você não tem como, né, cara, você é um cara... Exatamente. Você tá entendendo? Quando você tem valores de mundo, você respeita o outro, você tem valores, né? Agora, eu queria, eu queria na verdade, eu queria, é, é, aliás, assim, essa conversa que valeria realmente dois, três, enfim, infinitos programas. Mas eu queria entender, no seu ponto de vista, como as várias modalidades artísticas elas podem influenciar né, no, no, no, no, no ambiente de trabalho. Você tem caminhos, experiências que você, pode, que você possa compartilhar conosco? Tem, tem. Por exemplo, ó, mais simples, mais simples, simples, simples, simples, assim, ó. Os colaboradores estão entrando 8 horas da manhã para trabalhar. Coloca um cara tocando violão na entrada. O cara já muda. Coloca um cara tocando violão, coloca um cara pintando um quadro na hora do refeitório. Tá ali, o pessoal vai almoçar, o cara vai pintar um quadro. Então, assim, de coisas mais simples até levar em espetáculos, levar em sabe, realmente trazer para essa empresa o, o meio artístico. Né? Não, eu acho isso muito interessante. Inclusive, eu quero aproveitar essa sua ideia trazer uma informação aqui para a nossa conversa. Sim. Teve um estudo nos Estados Unidos que informou, assim, resultou é, na seguinte informação, que ele perguntou, né? Fez uma pesquisa com 800 pessoas e elas revelaram que a arte é um elemento importante no ambiente de trabalho. Queria que você comentasse isso. É, é prova de que a ciência que diz a que a é... ciência diz que é a, a percepção, né? Porque uma coisa é você perceber Sim. que é importante. Ah, eu acho que é importante, né? Outra coisa é quando você faz uma pesquisa científica e comprova, né? Sim, Sim. Que, que, que realmente é importante. Ah, na verdade, isso aí é só você comparar, se a gente ir para o campo da, da pesquisa da ciência, você comparar duas empresas, uma onde o gestor dá um valor para a arte e outra que não. né Pode pegar até do mesmo ramo, Sim. tudo. né Então, uma onde o gestor pensa a sua empresa, ele contrata um artista, ele contrata um decorador... É, através de leis de incentivo ele leva seus colaboradores para assistir dança teatro música né? então essa empresa tem essa preocupação ah, e a outra empresa que não, que não tem preocupação nenhuma né? nem de organizar uma sala né? então essa pesquisa aí, ela, ela vai ela vai retratar bem essa, essa, essa postura de essa necessidade de colocar a arte no ambiente de trabalho. É. Né? de trazer isso. Agora, falando do ambiente de trabalho, a arte e a produtividade, gostaria de, muito de perguntar, a arte também serve como uma estratégia mercadológica, professor? Serve, serve. Serve sabe por quê? Sabe aquela estratégia onde hoje está se usando muito que são os alimentos orgânicos? Né? Hoje fala, ah, vou comprar orgânico. Tem também pessoas que compram quando a... Quando a, a, quando, a, ué, <risos> quando a. Quando a. Olha, só fui ver lá me atrapalhei Quando a empresa tem esse valor para a ar, arte. Então, quando você vê assim, poxa, a empresa da minha cidade, pô, patrocinou o um espetáculo de teatro, né? Sim. Poxa, então em vez de eu comprar na outra, eu vou comprar nessa. Não é? Pega, uma, pega um comércio. Vamos pegar uma pequena empresa, um comércio, ali do centro da nossa cidade. Uma empresa patrocinou o o, o um espetáculo. espetáculo. A ah, outra não. Eu falo, não, eu vou comprar onde patrocina Então agrega valores, né? Sim. Uma empresa que se preocupa com a cultura da sua cidade, ela agrega valores. Tá bom? Tá chegando uma pergunta aqui do João Simões, vou pedir pro diretor aumentar um pouquinho. É, João Simões tá perguntando, poderia ser considerado uma sessão de arte, terapia, uma sessão de filme na empresa? Poderia ser um momento de relaxamento. Poderia, isso é legal. Você passar bons filmes, filmes que não são apenas para... Porque você tem filme que você vai para distrair e filmes para refletir. Né? Então, se você tem um objetivo ali de, de, de passar uma coisa mais, mais reflexiva, aquela coisa assim mais... Então, é importante. Mas o, o momento só vai... Ele vai relaxar essa, esse grupo. Né? Então, ele assiste e ele relaxa. E, e o momento terapêutico é quando ele produz, ele precisa produzir, né? Não filme ele está apreciando, sim, tá bom? Então ele aprecia e ele relaxa. Mas se ele apreciou, depois ele fez uma outra coisa, tudo bem, né? Mas a ideia da arte terapia é que ele relaxe produzindo maravilha tá maravilha bom. ele relaxa produzindo professor é, o tempo passou muito mais rápido do Nossa, que eu imaginei boa foi muito rápido foi muito você interessante você falou que voava mesmo é, e, e passa passa realmente muito rápido graças a Deus né sim é, e aí eu, nesse sentido eu gostaria muito que você fizesse aí as suas considerações finais em relação a todo esse riquíssimo papo que a gente acabou de ter poxa vida eu quero primeiro agradecer a você pelo convite tá Imagino. de estar aqui conversando sobre isso Dizer que para mim falar sobre arte é... É uma riqueza. É uma né? riqueza, é como beber água, comer, e é uma necessidade, Sim. né? E, e eu acho que precisamos falar mais sobre esse assunto, né? Assim como outros assuntos sociais, né? Mas a arte, a cultura precisa ser bastante falada, porque quando você fala, você leva conhecimento... E você valoriza, e né? valoriza, né? Então eu quero agradecer bastante esse momento aí. Que legal, que legal, Valeu. professor. Nós aqui agradecemos a sua presença...